Boa tarde, boa noite, bom dia, saúdo o meu irmão e a minha irmã com a paz e a graça do nosso Deus. Trago hoje mais um devocional, ela encontra-se no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 26, onde a palavra do Senhor Diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Romanos capítulo 8, no versículo 7 diz, A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, diz assim, Então a morte e o Hades, o Hades é um sinônimo do inferno, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Então entendemos aqui que o inimigo de Deus, o último inimigo a ser, a ser destruído é a morte. E nós sabemos o que, é, que constitui o inimigo de Deus é a mentalidade da carne que causa a morte. A morte e a mentalidade da carne andam juntas, ou seja, a mentalidade da carne causa morte, irmãos e irmãs. O último inimigo que será destruído é a morte. Primeiras de Coríntios, capítulo 15, no versículo 26. Os sete últimos inimigos. A serem destruídos e vencidos eh, Encontram-se no livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 20 Descreve os sete últimos grandes inimigos Primeiro, a Babilônia Segundo, a Besta Terceiro, o falso profeta Quarto, Satanás Quinto, Gog e Magog Sexto, a morte E sétimo e último, o inferno a morte é a condição em que a alma e o espírito são separados do corpo. O inferno é a dimensão espiritual onde a continuação dessa separação e detenção é mantida até o grande trono branco. A descrição morte e inferno dá o duplo aspecto da cessação da vida na Terra, ou seja, o corpo físico e o espírito ou o espiritual. A morte não é um interruptor, onde simplesmente deixamos de funcionar como uma máquina. Memórias, ideias, pensamentos, valores, sabedoria e palavras preciosas continuam a existir e, perdur e perdurar como realidades espirituais e testemunham o facto do aspecto imaterial do homem. Não. Por que, que a morte é um inimigo? A morte é um inimigo porque dissolve o corpo físico do homem e o separa de todos os seus entes queridos, seus laços familiares, suas posses. É imparcial e não pode ser comprometido por nada na terra, trazendo dor a todos em seu redor, em sua volta. Por isso é que ela é o último inimigo, por isso é que ela é considerada um inimigo. É um inimigo também porque entrou no mundo contrário ao homem por causa do seu pecado e contrário a Deus em seu desejo pelo homem. Tem vítimas e manteve a humanidade cativa. É um inimigo porque seu governo violenta a glória de Deus, a glória divina. É contra a vida eterna, não é natural ao homem em seu projeto original estabelecido por Deus. Por é que a morte é o último inimigo? A morte é o último inimigo porque o poder da morte repousa sobre os fundamentos que devem ser removidos antes que este inimigo possa ser destronado. A morte é uma consequência. Romanos capítulo 5, no versículo 12 ao versículo 21, dá-nos mais detalhes. O primeiro inimigo da alma foi Satanás, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Depois o pecado e depois a separação chamada morte. O controle satânico sobre a condenação da morte foi anulada pela morte substitutiva de Cristo pela humanidade pecadora. Tu e eu, nós. Hebreus capítulo 2, no versículo 14. A obra da cruz do Filho de Deus, Jesus Cristo, livra da penalidade do pecado. Todos nós que cremos na obra de Cristo, somos livres da penalidade do pecado. Sua vida ressurreta preserva o crente do poder do pecado. A vida ressurreta de Cristo nos preserva do poder do pecado, que é a morte. Sua obra completa e sua posição eterna, ou seja, sua justiça, que é nos oferecida, asseguram que a presença do pecado será para sempre obliterada. Então, quando nos absorvemos a justiça de Deus, que é Cristo, em nós, então a presença do pecado ela será obliterada. A morte é o último inimigo tratado por os grandes problemas do pecado, e Satanás já foram resolvidos lá na cruz, meu irmão e minha irmã. A morte é o último inimigo porque o grupo final a ser levantado são aqueles que rejeitaram a oferta da graça e do amor divino de Deus. Não há mais nada a ser levantado após o julgamento do grande trono branco. Não há mais nada. Jesus na cruz disse está consumado, está terminada a obra. Não há mais nada. Agora, as pessoas é que precisam despertar para esta realidade nova, uma nova vida que nos é oferecida. A morte é o último inimigo porque é a testemunha mais longa do maior problema do homem. E isto por conta também da teimosia do próprio homem e da cegueira voluntária que o homem ainda carrega. É a mais forte resistência e oposição ao homem Contra Deus, quando ela não crê que é pecadora, que ela precisa de alguém que o justifique para que assim receba a justiça de Deus, deixa de ser pecadora e o poder do pecado perca então a hegemonia, perca então a força sobre a vida dela. A segunda morte não é uma inimiga? Não. O santo governo de Deus corretamente necessita de uma habitação com sua morada ou presença. Não há mais nada sob o controle do pecado e de Satanás para atacar. O que resta é a angústia eterna dentro do homem que excluiu Deus sem justa causa no lago de fogo. Caro amigo, sua inimizade com Deus pode ser perdoada e terminada ainda agora, neste momento, através deste, eh, deste devocional, deste vídeo. Se tão somente reconhecer que precisas um Salvador, que precisas receber a justiça de Deus que é Cristo em sua vida, então a sua inimizade com Deus, ela ela ela ela ela para, termina agora. Pode ser perdoada. E terminada agora. Deus não é seu inimigo, minha irmã e meu irmão. Nem o homem é o último inimigo de Deus. Cristo morreu pelo pecado e pelos pecadores. E ressuscitou para que você possa recebê-lo como salvador hoje. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9 e o versículo 10. Meu irmão, decida hoje. Receba Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a palavra que eu trago hoje para todos vocês. Espero que ele tenha abençoado de forma grande e tamanha. Shalom.